Olá, meus amigos do programa da Catarina Show, quem curte o nosso programa, hoje com um convidado super especial para nós, Rio rionegrenses, mafrenses, que é o Nicolas, que tá participando do programa Raul Gil, no SBT. Tudo bom, Nicolas? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Nicolas, você bem não tem bom. vergonha nenhuma? Não, às vezes eu sou meio acostumada, assim, né, com programas, mas dá um nervosinho às vezes, né? <risos> Quando tem aquilo. plateia... É eu contei plateia, principalmente. Nicolas, você começou a cantar com quantos anos? Eu comecei a cantar com 3,5, 3,5 de idade. 4 anos, né? 4 anos eu comecei a cantar, né? Me inscrever em programas pra poder cantar. E como que você conseguiu participar do programa do Raul Gil? Eu tinha... Eu gostava muito de cantar as músicas do Gustavo Lima, Cristiano Araújo. Aí eu fui cantar uma música só pra gravar um vídeo. E meu pai gravou. E aí eu cantei Fui Fiel... E aí na hora meu pai mandou, mandou pro SBT, eles viram e chamaram. Aí que começou a primeira participação quando eu tinha quatro anos. Uhum. E aí depois daquilo mudou ali, aí todo ano eu ia para lá e começava a cantar. Então faz tempo que você faz, vai faz, lá? Faz tempo já. E você já canta aqui na cidade de Mafra, Rio Negro? Canto. Ah, você canta? Canto. Você participa de alguma igreja, algo assim, ou você canta mais com seus pais? Eu canto, eu sou da igreja, né? Mas eu canto mais com os meus pais, né? Com a minha mãe, com o meu pai, canta mais sertanejo assim. Como é o que sempre, você gosta. Né? É que eu gosto. Qual que é o teu sonho, Nicolas? O meu sonho é dar orgulho para minha família, né? Para eu conseguir, orar bastante para chegar lá na frente e conseguir o que eu quero, que é ser conhecido pelo mundo inteiro e ajudar minha família, né, e isso, é muita coisa, né, é nossa, é muita coisa, não tem nem o que falar, é vários sonhos, né, não é só um, é, é vários, várias coisas, né, que, que a gente, que pretende, né, fazer. E como que é na escola, Nicolas? Na Porque escola... você tem o teu lado artístico, mas tem. você tem o, o lado estudante, filho, <risos> meu Deus, no lado da escola, eu, eu gosto de estudar bastante, tipo, com as minhas aulas preferidas, é língua portuguesa. Muitos não gostam, eu gosto. Gosto de língua portuguesa, de etc. Vale, todas as aulas eu gosto, né? E na escola são... É bem... É bem engraçado também, porque quando eu comecei no programa, uhum. a diretora até ela viu assim, ah, ele vai pro programa... Aí, comece, meus amigos começaram... povo, não sabia que você cantava, né? Eu vou procurar no YouTube. <risos> Viram que eu cantava? Uhum. Depois, todo mundo lá queria tirar foto. Aí, tiramos foto e começou. aí. Eu também queria tirar uma foto com você. Vamos tirar uma foto, então. <risos> Acho que todo mundo aqui em quer tirar então, foto com você. É... E mas você assim é bem simples, é uma criança feliz. É, não, sempre. não o sucesso é. que você está fazendo tem que ter muita cabeça. Tem, tem que pensar bastante, né? Não desistir, né? Porque a gente vai ter, vai ter derrotas, né? Como sempre, né? A gente sempre vai perder ou ganhar, mas tem que pensar em não perder, né? Tem que pensar em ganhar, porque se pensar em ganhar você ganha. É só você não desistir, correr atrás que aí você consegue conquistar, como eu tô, tô, tô acreditando, eu tô acreditando, porque é difícil, né? Eu, eu disse, é muito difícil, mas é só não desistir que você consegue alcançar o que a pessoa quer, né? Nicolas, qual é a maior dificuldade? Quem que você acha que é o teu maior concorrente lá no programa? O maior concorrente, concorrente né? É, ou é... Concorrente, você, é, é só meninos? É só meninos, o nosso é só meninos. Com quantos anos? Tem o Samuel, que é da minha idade E tem o Davi, que ele tem 16, né? Ah, ele é mais velho Ele é mais velho Como eu, os jurados falaram que a minha voz ela tá em fase de mudança Com certeza Ela vai mudar Tá ali, tá alguma dificuldade ali, como sempre, né? Mas, é... O, o Davi, ele já, já mudou A dele já mudou Então ele já tem... Ele já se acostumou para uhum. 16 anos, já acostumou Eu e o Samuel, o Samuel, ele alcança as notas o dele é, também alcança as notas certinho. Mas o maior concorrente, eu acho que é o Samuel mesmo, porque a gente tá. Parece que tá no mesmo nível, entendeu? Parece. O Davi, ele canta muito, meu Deus. Os dois cantam muito. São uma artista grande ali. Mas é, é como se fosse o mesmo nível. Uh -huh. Entendeu? O do agudo, o do grave. Eu sinto que parece a mesma coisa. Qual mas música, xin, assim, xin. você gosta, assim, te cortando um pouquinho, mas agora tô empolgada aqui. Uhum. Qual música você gosta de cantar? Que você diz assim, ah, essa música me representa. Que me representa? É. Que... Meu Deus, música me respre... representa. Fui fiel. Foi é. uma das primeiras que eu cantei e é uma música que eu gosto bastante. Tem como é. você dar uma palhinha para nós? Claro. Vamos lá. Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, quis do meu jeito. Te amei e te mostrei que meu amor foi o mais profundo. Me doei e me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Aê! Obrigada! <risos> Eu, nossa, eu amo essa música. Essa música, pra mim... É uma das é daqui, primeiras é, do Gustavo Lima. Da, foi a primeira que eu cantei, inclusive, no Raul Gil. Foi a primeira. Ah, você é fã do Gustavo nossa, Lima. Nossa, é o meu art é, é o que eu mais me inspiro. Você não conhece ainda o Gustavo Lima? Eu já conheci ele. Eu já conheci ele. Eu já conheci ele na, na cidade que eu morava, em uhum. Peruíbe. Lá, antes disso, foi na Record. Uhum. Nós tinha um programa lá, que como se fosse mirins se passando por sua famosos, sabe o legendário, acho uh -huh, que é legendário né? uh -huh. eu tava se passando o Gustavo Lima eu era como se fosse ele pequeno ali uh -huh. e aí eu fui, deu tudo certo, Foi nervoso, mas deu tudo certo, aí nós fomos no camarim uh -huh. aí ele disse, ó quando eu for lá na sua cidade, lá, dá um toque lá que nós vamos nós, nós vamos e chama, chama chama nós, né? que aí você vai gravar ele Chamou... é simpático. Ele é simpático, é muito legal, é humilde. E aí, ele disse que quando ia na nossa cidade, era para nós dar um toque para pra gente ir lá e cantar com ele. E como a minha mãe, ela tava assim, indo pra lá e para cá, lá no show dele, como se fosse um dos preparadores, uhum. eu podia dizer. Ela conseguiu falar com um dos diretores lá, para colocar eu no palco. Uhum. E aí, eu consegui cantar com ele ali, tem até vídeo, eu consegui cantar com ele. E aí deu tudo certo, né? Consegui ver ele duas vezes, mas eu, nossa, é... Tem que vir pra agora. Sempre, tem, tem que vir, né? Tem que vir. Tem que, que trazer, vir. tem que o pessoal aí é trazer um, o Gustavo é um Lima pra nossa cidade. falam com ele, né? falar pro pessoal, pô, tem que falar com ele pra ele vir, né? <risos> ele cantar aí de novo pra se ver, né? Pra ver de novo ele, porque vai ser bacana quando ele vir, né? Nicolas, é, você está em que fase já do programa? Agora eu vou pra quarta. Quarta, quantas fases são no total? Eu não sei quantas fases são, mas é bastante. É bastante. Pelo que eu sei Mas é... isso vai criando, você vai, vai ficando mais conhecido, vai. é um jeito de você divulgar. Esses custos de você ir para São Paulo, é tudo tua família que, que paga ou você consegue patrocinadores? Não, é, patrocinadores e a Prefeitura também tá ajudando a gente. Prefeitura de, de Rio um Negro. Um abraço, é, a Prefeitura de Rio Negro, tá ajudando a gente a, a ir chegar até lá. E pra todo mundo, né, eu queria mandar só pra aproveitar aqui, eu queria mandar um beijo pra, pra prefeitura, eu queria mandar um abraço os meus fãs, pra todo mundo que tá torcendo pra mim, que vamos ver se agora vai dar certo, que não é fácil lá, é difícil, você não sabe se vai sair ou se vai continuar, porque agora os, os sombras do programa vai ficando mais difícil, e é isso que eu queria, só mandar um abraço mesmo ali pra minha família, ali pros meus fãs, pra todo mundo que tá torcendo, pra prefeitura, para patrocinadores, né? E isso daí. E para o papai e para mamãe que estão... pai tão... e pra mãe, eles estão ajudando bastante. Estão faceiros, estão orgulhosos do filho. Tão. Nicolas, você tem página e, é, de Facebook Instagram para gente divulgar? Para quem está assistindo, nós. Tenho. No Instagram, ele é tudo minúsculo e tudo junto. Nicolas Gabriel Oficial. Tudo minúsculo e tudo junto. No Facebook é Nicolas Gabriel Veiga. Ou Nicolas Veiga. Vai estar tá lá a minha cara lá... Aí vocês clica lá, segue e vocês vão ver todos os conteúdos ali, os artistas que eu já conheci, que eu já cantei. E é muito, é muito legal as minhas páginas. Aproveita lá, fala lá, assiste lá os stories lá, vai ser muito legal mesmo. E YouTube agora... você tem, Nicolas? YouTube eu tenho. Uh -huh. é, Nicolas Gabriel Veiga também. Tem os vídeos lá que postam também. E é melhor eu. Eu como vocês assistiram o Sheldon, que é o do momento. alguns antigos, é legal assistir os antigos que eu gosto bastante. Mas agora, se vocês querem assistir o de programa de agora, para quem perdeu no sábado, porque no sábado agora vai ter. Lá pelas três horas, por aí. Se você perder, vai no YouTube e pesquisa, pesquisa Sheldon Brasil Kids. Ou tira o Kids ali e assiste a programação lá que vai estar tá muito legal. E vocês vão gostar bastante. Nicolás, para encerrar o programa, agradeço você, você ter vindo Obrigada. aqui conversar com a gente. Espero que você goste depois da nossa uhum. entrevista. Você Sim. é uma pessoa muito dinâmica, muito extrovertida, Nervoso. muito simpática. <risos> Não, que nada, foi muito bem. Uhum. Vamos finalizar para os nossos telespectadores aqui que estão nos assistindo Sim. uma música que você cantou Vai cantar que você ainda não teve oportunidade? Sim. Eu vou cantar Água com Açúcar do Lão Santana, que já passou, inclusive, semana passada. Uhum. E ia ser essa mesmo. Antes de desistir do amor, Tenta o meu, por favor. Se não se você lá fora, vai embora e te... Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não serve você joga fora vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Aê, sucesso, obrigado, obrigada. Se Deus quiser mesmo. você vai cada vez mais boa. Obrigada. muito obrigada. Bem, obrigado, eu agradeço. Ok, sucesso. sucesso. Até. <risos>